Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Game. Eu sou o Dark e mais um vídeo de West Frame. Pessoal, estou aqui para vos falar sobre o que aconteceu com a Twitch Drop do West Prime. ok? É o seguinte, como houve vencedor da Live era preciso 30 minutos da live, ok, para poder ganhar o drop do West Prime. ok? E então, e muitas pessoas há pessoas que receberam o drop no dia. No dia 7, no sábado, e há pessoas que não receberam no dia, e isso devido ao problema que teve muita gente no servidor assistir aquela live, e isto bugou o servidor do Warframe. Então os drops chegaram atrasados, ok? E tem a chance de aquelas pessoas que não assistiram a Trainer Live ganhar um Ash Prime grátis completamente sem ter, feito 30, sem ter assistido 30 minutos da live, tem a chance de ganhar um Ash Prime okay? grátis completamente. Aqueles que assistiram a Trainer Live. Já vão ganhar o seu Ash Prime com certeza. Ver os 30 minutos vão ganhar um X Prime e aqueles que uh, não entraram nos últimos 7 dias receberão um Ash Prime com certeza. Isso eu é vos garanto. Aqueles jogadores que não entraram nos últimos 7 dias no jogo vão receber um Ash Prime, ok? Eu recebi, eu vi, eu, eu claro, eu assisti, assisti 30 minutos da live, eu recebi o meu Ash Prime, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o meu Ash Prime para vocês poderem ver, ok? Eu vou, eu vou primeiro mostrar a mensagem que eu recebi do Tenchi, Ok, deixa me só que eu não estou aqui usando um rato comum Aqui my inbox deixa me só carregar aqui Olha aqui tem pessoal, isto é o meu espreme Ok, que o Tenchi ofereceu, quando você assistir 30 minutos Quem assistiu 30 minutos da live, ok já Deve ter recebido o seu espreme Agora vou mostrar o espreme nacional para vocês verem como é que ele é lindo Ok uh. Peço desculpa, eu não estou usando um rato assim muito conveniente agora. Deixa cá ver. Equipar. Ah, ok, isso foi estranho. Calma. é mais fácil escrever se não? Acho. Aqui está, pessoal. Um ash com zero formas e zero nível também. Este aqui é o ash prime que eu recebi. Da até live. Ah porque é que esse não quer equipar Ok Como vocês podem ver pessoal Este aqui é o que eu recebi até no live É claro que eu vou ficar com ele Vou pá-lo porque Eu gasto, porque que vender que posso ter um segundo frame, prime, ok? Pessoal para quem, não ter, quem assistiu a live E não recebeu o esco prime tenha calma porque como muita, Como teve milhões de pessoas assistindo até no live E o servidor ficou bugado ok Mas não tenham pressas porque o vosso Ash vai chegar, ok? Mesmo aquelas pessoas que não entram nos últimos 7 dias, vai receber o Ash Prime, ok? Então, pessoal, esse fica o aviso do canal Dark Game. Olha, está a Hot agora. Este aqui é mais um aviso do canal Dark Game, hein, pessoal. Ajuda o canal a chegar a 700 inscritos. Eu conto com vocês. Deixem um like no vídeo. e Se inscrevam no canal se for novo. E até a próxima, pessoal. Bye.